dizendo que aqui houve, é? ah, quem, não me conhece? quem não me conhece aqui, eu sou José Antônio Ribas Ribeiro, eu fui o segundo diretor do CCA em substituição, o professor Blauco, que foi chamado pelo então ministro da Agricultura, Deusinho Neto, para ocupar a presidência da Associação Brasileira de Extensão Rural. E... Então, aí eu fui convidado por ele para substituí-lo. Isso, para mim, foi uma surpresa, porque fazia apenas um ano que eu estava em Florianópolis. E, na verdade, foi por obra dele que eu estou aqui. Porque eu estava recém concluído o doutorado em Porto Alegre, e lá não estava sendo muito valorizado. O título de doutor ainda era quase que uma uh, excrescência e, e ele uh, viu que tinha um lageno por lá, ele como é largeno também, disse, não, mas você não vai ficar por aqui, você vai para Florianópolis e, e vai comigo abrir um novo curso de agronomia. Eu fiquei assim meio perturbado até pela forma com que ele me abordou, mas, em seguida, vi a Florianópolis e, e fui abraçado por ele pelo doutor Cristóvão e, e me encantei com o que estava sendo proposto. E aí resolvi mudar. Então, aí, um ano depois, ele estava saindo para Brasília e eu o substituindo, ficando no lugar dele. E já desde o começo, eu estava preocupado com Uh, o fato de que uh, um projeto que ele tinha montado de transferir áreas do CETRE para o CCA uh, estava sendo bombardeado pela nova gestão da CARESC, que então uh, não estava não muito contente com o fato deles de não terem conseguido o brilho do Glauco, e então estavam procurando bloquear tudo aquilo que o Glauco tinha construído. E, então aquele projeto que o Glauco tinha iniciado junto com o Cristóvão Que era de transferir o centros de treinamento lentamente para o CCA Na medida que, os, que o curso avançasse uh, nas fases próximas a disciplinas mais uh, práticas E também uh, fazer com que o CETRE paulatinamente passasse para o CCA Tudo aquilo foi bloqueado O convênio assinado pelo reitor e pelo governador foi refeito e nós perdemos aquelas, todas aquelas oportunidades que eh, se avizinhavam como brilhantes na época. E, então eu tinha que procurar um outro lugar para que os alunos não perdessem a oportunidade de fazer prática. E, e foi aí, por um acaso, que eu estive no aeroporto e vi uma criação de búfalo na proximidade do aeroporto. E, e essa criação de búfalo, casualmente, eh, era de um cidadão da cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, onde eu tinha passado grande parte da minha vida, era meu conhecido. E eu fiquei sabendo, mas como que você está ocupando uma área dessa? Não, eu, eu aluguei da Casan, da digo, da Kazan? É, o que a Casan tem com uma área que não tem água potável para ser distribuída para a sociedade? Daí eu disse, não, é que a Kazan recebeu essa área em troca de uma outra, onde havia água. Então... A Casam é, é, Ficou com esse patrimônio Eram 180 hectares e, Na época E aí eu disse Não, mas essa área Ocupada por um particular E nós precisando de área Para fazer as nossas práticas Não está não certo Deu um acaso também Do, do seu governador Jorge Bornauzi E é, deputado federal O Evaldo Amaral Que era casado com uma tia minha através do Evaldo cheguei ao governador e aí uh, conseguimos convencê-lo de que essa área deveria de passar para a universidade então uh, aí depois de uma tratativa breve foi nos colocado um comodato por 20 anos e, mas logo em seguida ainda no governo do Bornhausen foi feita a doação da área para a universidade, isso em 1982 então essa área sofreu uma série de assédios para ser doada para, ou transferida para o aeroporto e nós conseguimos sustar essas, essas iniciativas. Mas, posteriormente, não conseguimos mais segurar as necessidades de expansão do aeroporto e aí já eu não estava mais na direção do centro e eu passo a palavra a quem me sucedeu porque uh, a partir daí começaram outras atrativas e se instalou, uh, uh, antes disso, eu quero fazer justiça, houve uma uh, doação grande da, do Planalçúcar, que tinha sido extinto no tempo do, do Collor, e todo o acervo de tratores e máquinas agrícolas que havia lá foram transferidos aqui para o CCA, graças aos esforços do professor Mário Vincenzo que foi quem uh, sucedeu ao Zeferino, que foi o terceiro diretor. Então, sem mais delongas, eu queria contar essa parte da história que me coube e, e dizer que estou uh, muito feliz em ver que, uh, de uma área bruta que não tinha nada, hoje nós temos uma estrutura muito importante, e graças ao esforço das pessoas que me sucederam e, e também dos alunos que tiveram um papel importante na ocupação dessa área. Muito obrigado e desejo que essa administração mantenha os investimentos que vem sendo feitos e que então tenha uma passagem brilhante como se iniciou. O nosso diretor ele tem uma característica que eu considero de muita importância que é de valorizar as raízes e de valorizar as histórias dos vários componentes da, dessa instituição e também é, de fazer com que as, as diferenças pessoais entre os professores seja aplanadas. Ele tem um papel muito importante na nessa aproximação e na, na união, no congraçamento das pessoas. E eu quero cumprimentá-lo por essas iniciativas e, e acho que é através disso que nós vamos conseguir uh, fazer com que o CCA tenha uma explosão de crescimento. Muito obrigado.